É de boa é de graça. Vai chegar tranquilo, sua lata arregaça. Quando você vê que não to desce na praça, é melhor do que fazer o seu que é nosso sem graça. Suado e fudido, copiado cuspido, achando que você é dono dessa fita, amigo. Mas é que pra mostrar que eu nunca que me aventuro. Eu jeito seguro, faço o que eu quero, meu jogo é duro. Daquele jeito que você não joga. Mais é. uma vez, ô Boróc. É fez o oh, Borók então é ruim agora só que você não tem nem um jogo de console você vem falando de futuro, não tá maduro realmente Se seu jogo é duro mas você é o um bunda mole fazer o corpo mole você não tem raça por isso você... Pai, isso aqui não é a praça, é nossa, eu tenho que fazer um fofoda e não que você achar graça. Oh! O que aqui é pra tu verso, você tá disperso, cê não reparou, há três semanas atrás ele criticava o Jaya, e no dia de hoje já tá o um flow, cê copiou. Oh! Mentira, seu poção, porque eu sou o girinal, pra copiar o cara daquele que fica mandando o flow igual, eu prefiro ser atleta e Com você que essas ideias é de base. Você não é imortal porque o um dia vai acabar O seu tempo hoje é esse e você não vai me voltar Eu não quero me voltar, não quero acabar Você quer é mortal, eu quero imortalizar Então vai patinar de carrafa Porque você é a Daiane dos Santos eu o Jota dos Orixá <SILENCIO> Na Naresal, é televisão, tá os dois não e vou falar Não tem que puxar pra religião, você puxa seu Jorixá e vai Porque cê não tá de pé, não sabe diferenciar ter é religião e ter fé.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 Essas ideias agora não te peguem no flaga, porque se é fraude não passa, só tá tranquilo e calmo, né em casa? Jogo tem que ser com raça, bota sua cara, que ela arrepenha, é nós sabe, mas nós arrebatamos. Vamos mandar mais às rimas. Eles querem curtir o clima, mas sabe fazer o um show. Eles se pra cima, eu te derrubo na chuva de flow. Desse jeito eu não tenho, mas mostra meu desempenho. A vida não é de... Eu tentado torre, mas não que você. É você Que tá ligado, que a Rússia vai tentar Tá ligado que não Agora Você sabe, meu mano, eu vou te terminar. Você sabe, meu mano, que eu acabo contigo Então vem bota o queijo pra bala Eu cheguei devagar no primeiro que foi Meu filho, que é ele, te mala, Mas demais, meu meu mano Mano não vai para esse ideia Que é dar tapa na cara da cinta, tá pela sua cara vai voar o pior na plateia Foi boa intenção, mas ser vacilo mano claro, de novo Você só foi o é. Você pega a mochila é. Você entenda Você se Aí mano Saca. Você tá letado Mano que eu chego agora Acelerando Sabe que é a Eu sou o um trem Então hey. deita no chão Pra ver se você acertou O ponte de Eu Eu tô ligado Que você é uma fraude Eu o um Eu Mano, para de meter o louco, você não ganhou porque não devoção o seu esforço Se eu deitar no chão, com certeza eu mando a rima Se eles vão pra cima, eu trouxe o seu pescoço hey! Mas não é sobre isso aí, não adianta nada Porque você apela pro seu teatro Eu passo verso, o bagulho é raro Você deitou no chão pra mandar a rima Mas, Mas você é tá ligado que eu acabo com o Agora já te vou colapio no bolso Porque eu sou fabuloso Você vai dar um tapa do no seu pescoço Mas você sabe, meu mano, que você é, o é um escrotão Fica dentro do meu mano hey! Sabe que não tá apanhando? Hey! Mas você é meu pescoço hey! Eu tô para ele pra ele, rotando hey!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 Suor, olhando as gotas de chanque que eu deixei pra trás Não, você vai é cair pra trás Opinião mesmo igual a sua, eu já escutei dos capatais oh! Mas a minha é minha, cê sabe mano que um eu te amasse em linha E opinião sua também já escutei um montão Da minha vida pra nenhum deu satisfação A diferença é que eu não critiquei a sua ego é Você veio aqui em cima e criticou a minha Esse é o Johnny, quando o argumento ele aperta Não entende que ele é só um jovem que foi barra não te Escutar. Infelizmente a minha escola foi a rua Eu tive que abandonar cedo a minha geração Pra investir no freestyle conseguir salvar a sua Exatamente! Exatamente. Sério que você Por isso só rima Aqui não arrumou nada Ei. Não tive tempo de estudar Eu também não Esse papo de centro Eu ouvi que eu que tava numa calçada oh! Aê Bate de volta 3, 2, 1 Eu sei que é bate de volta Não chora Tá com pressa Já tá acabando. Você vai embora agora Você sabe que eu Remo no Gueto Apressado se fudeu Era melhor ter feito o Barreto oh! É rapaziada naquele pique, muito barulho pra BATANAAA! vai é, pedir um barulho pra BATANAAA! Johnny vs Zulusão, que mano escroto Demorou chegar, mas já tá morto É o Zulusão, que tá panguando Careca brilhando demais Eu consegui enxergar o que tu tá pensando Olha é esse mano que esquisito, muito esquisito Eu tô vendo o pai do carro, tô tentando entender o conflito Qual foi? Zulusão, vai pro carai, parece que tá...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 O e sua rima foi baixa Tá ligado, meu mano, que você não é cria Pra tu não vai ter caixa, eu te enterro na piscina vazia Tranquilo, enterra na piscina, eu faço slow-low Eu ando de skate, e daqui a pouco eu faço flow, plom Qualquer coisa você sabe que eu tô no show. Zuluzão passando, bater no pé, eu faço gol-gol E o futebol tô, tô, tô, Bate o sol, cê tá ligado, mano, que cê bebe leite, que andar o que, gordão, cê quebra o skate. Eu quebro o um skate, mas essa que é parada, e além de quebrar skate, eu dou som que quebro sua cara. Então, é o sol, que esse é seu momento, quebra sua cara e não vai mais pra dentro. Você não entende nada, você quer quebrar minha cara, minha cara, mas seu quebrada. Mas só que eu sou da rua, a sua nasceu inteira, mas hoje eu destruo a sua. Não! Nunca vai destruir, porque minha cara é completa e com certeza eu faço free Até porque você tentou, mas você não veio. Pode quebrar minha cara, mesmo assim não vou ser igual você tão feio. Não, não, não, não, não, não, não, não, Falar da careca, só que tem umas coisas que eu entendi Toda vez que eu tô rimando, cê sabe que eu tô animando quando eu faço free Você sabe que isso aqui é os ilusão, e agora eu tô virando sensei A minha careca brilhando no estilo Office ativa o hack do rei E então você sabe que eu sou um negrão demais, você tem na sua parada Toda vez você chega, só que cê nunca tá mandando sua improvisada Até porque você sabe que eu tô fechando e é óbvio O meu caixão é dentro da piscina, você é magli e cabe numa caixa de fósforo não vai vendo como é que eu rimo de novo Eu cago dentro da casa de fã porque é só o Johnny ativar que a batalha pega fogo ah! Eu ilusão vai vendo como é que você é fraco Falou um de bosta mas pra mim você é fraco Você vai causar seu próprio assassinato. Quebra com o flow manjado qual foi da sua neguinha Acabo contigo tranquilo cê sabe que eu sou todo no seu caminho Que que tá acontecendo? Meu mano, que que aconteceu? Chamaram os ilusão mas apareceu o Winit Só que o Winnie cresceu ah!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 é nóis, falou, rima seu aqui.